Olá, bom dia, sou da guia aqui do Alto Sertão Passando aqui para falar um pouco da Marcha da Negritude Eu Sou representante da Marcha da Negritude aqui no Sertão E realizamos na última, no último sábado, dia 2, na Faculdade Católica de Cajazeiras Um encontro bem interessante, com o objetivo de planejar a realização do segundo planetivo. Foi uma oportunidade única né, de discutirmos, de nos posicionarmos né, acerca de que, da questão racial no Brasil. Né, estivemos com os companheiros de João Pessoa, é, Marli e Nivaldo, bem como a representação de cidades vizinhas, como Souza, Cachoeira dos Índios, Triunfo, e a maior representação foi mesmo de Cachoeiras. Nesse encontro, nós tiramos também é, alguns encaminhamentos, né? vou citar aqui apenas dois, que foram os mais importantes, que foi promover né, a preparação de lideranças locais, para a participação do segundo seminário. E um outro foi preparar e apresentar a logística necessária né, à Prefeitura de Cajazeiras, né, visto que, diante dos debates, das colocações colocações que foram feitas, né, ficou é, quase certo que esse encontro acontecerá em Cajazeiras. Certo? E também... Eu quero dizer que foi um momento muito importante, de, de uma grandeza é, extrema, né? visto que foi uma oportunidade de juntos né? pensarmos nossa organização da luta contra a discriminação racial na Paraíba.